Olá! O vídeo de hoje vai ser a controladora que eu vou usar aqui no drone de 7 polegadas aqui neste menino e por isso já sabem, se no final do vídeo gostarem demonstrem, compartilhem assim com os vossos amigos e se não forem subscritos é fácil é só subscrever e assim ajuda o canal a crescer Ora, ainda está embrulhada para ser protegida. Ora, aqui temos uma Market System. É a primeira vez que eu estou a usar este tipo de controladora. É uma F4, onde alimentamos os esques já através desta placa. Além da controladora, que tem um bom aspecto, um acabamento. Já vou falar um bocadinho mais sobre ela. Também traz aqui um condensador. Que eu sempre nos meus drones de racing comecei a usar o condensador, nunca mais tive problemas com picos de energia. Também traz aqui uma placa que me parece em fibra de vidro. Colocamos aqui esta peça para proteger a nossa placa. Eu não sei bem para que, é que serve este tipo de peça, mas presumo que seja para proteger melhor a nossa plaquinha. Traz aqui as borrachitas por causa da vibração, como isto tem barómetro esta aqui é a versão com barómetro porque isto como é para o meu drone de exploração convém ter o barómetro que é para saber mais ou menos qual é a altura que ele está coloquei as quatro borrachinhas aqui que é por causa anti um antivibração sobraram duas. são peças de substituição onde depois temos de soldar aqui o nosso condensador que recomendo a toda a gente a, soldar, a ter condensadores nas placas mesmo sendo placas boas ou não isso vai ajudar bastante com os picos de energia em termos de acabamento excelente não há nada a apontar Ora, aqui embaixo tem o sítio para metermos o nosso cartão micro-ST e até aquele sistema que fica preso o cartão para voltarmos a tirar o temos que cargar nele e ir buscar-lo longe porque ele salta mas não traz o cartão incluído e para os mais aficionados gostam de saber se por nós deixo aqui o peso dela onde tem 10 gramas largura é para aqui é zero a furação é aquela perfuração padrão, de 30.5mm, a largura dela é 36mm, o comprimento é 46mm e a espessura, eu vou pôr aqui a espessura pela borracha, que me está a dar mais ou menos, é menos 6,5mm a 7 mm. depende da força que estamos a fazer aqui no paquímetro. Eu comprei esta placa porque nunca tive uma F4 e Esta é a minha primeira F4 E porque depois conseguimos usar aqui dentro Vários firmware's O Betaflight, o KinFlight, o INAV O ArduPilot, sim, aquele pessoal que gosta da APM E está habituado a usar o software da APM Agora vamos aqui ligar a placa ao PC Ele traz de origem o Betaflight Ora, onde eu faço aqui a ligação e luzinhas a pescar. Ele já está a dizer que eu estou a usar aqui uma versão antiga do Betaflight. depois eu tenho aqui a versão 10.4.1 e ele já me está a pedir a versão 10.5.1. Eu digo que agora quero fechar porque eu depois faço isso mais tarde. Atualizações, isto não um gajo ter estado parado há algum tempo fica um bocado desatualizado e agora tenho que ir atualizando as coisas conforme vai usando. Ora, neste momento ela está a funcionar bem, Ora, ele está a dizer que aqui é a frente. Aqui é onde solda os fios da energia que ligam à bateria e aqui nesta zona será a frente. Tem aqui uma setinha a dizer onde é que é a frente. Ora, o barómetro está ali a funcionar também, a ser que está ligado. Onde depois tenho que de configurar isto tudo. Isto é só para mostrar que ela está a funcionar. nós temos aqui o OSD para configurar o SD. Ora temos aqui a caixa negra também, o sítio do cartão. Mas entretanto tenho que configurar mais isso Mas como veem, neste momento está aqui a funcionar. É o que interessa. Eu ainda não a tinha ligado. liguei pela primeira vez, porque já tenho este material há 3 ou 4 meses. Ela vai ser colocada aqui no drone. Foi uma das maneiras que eu consegui arranjar. Foi-me pôr este tipo de placa. Vou metê-la aqui. Ora visto assim por cima, ela irá ficar assim. Que aqui é a frente do drone. Onde, depois, claro, vai ficar aqui dentro, isto é para tirar fora e para trocar por esta placa. Onde, depois, vou ter esta controladora aqui. Por cima, vou colocar a motherboard da câmera do vídeo da semana passada. Vou colocar depois, fica aqui a câmera, ficar aqui e fico aqui com os esques colocados aqui externamente. Vai ser esques um para cada motor, não vai ser aquele 4 e 1, porque não cabe aqui dentro, infelizmente. Depois, coloco o GPS. O GPS ainda está para vir. Andei a decidir qual era o GPS que ia colocar aqui neste drone de exploração. De resto, o que eu tenho para dizer sobre esta controladora é que parece-me ser uma boa controladora. Ainda não li muito sobre ela, mas comprei-a porque eu queria experimentá-la e assim queria fazer um drone mais fiável. Nesta controladora podemos ligar aqui muitos periféricos. Desde câmeras, GPS, magnetómetros, sensores sonares e muitas outras coisas que isto consegue aqui hum, ser ligada onde isto aguenta tensões entre 6 a 30V onde tem aqui um back de 5V isto depois retribui 5V a outro componente seis 6 preciso ora depois também vou fazer um vídeo sobre a controladora mais especificamente mudar uh, framewares, tanto meter o Ardopilot como o Betaflight e naves passar por esses todos com esta controladora para ver como é que ela reage também depois irei mais tarde fazer o vídeo onde vou fazer a montagem toda do drone de 7 polegadas. E ficamos por aqui. Despeço-me com carinho e amizade. E até já.